fica aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar para você que agora na tela do meu computador tá lucrando mais de 200 reais aqui na prática para você no mercado de rolê Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você que na prática, algumas das estratégias que eu utilizo para ser lucrativo aqui no mercado de apostas esportivas, no mercado de roleto, ok? Primeiramente, antes de mais nada, olha só, quero te convidar, antes de tudo, para entrar, deixa eu colocar aqui para você ver... Entrar aqui no nosso grupo gratuito, tá? Eu tenho um grupo gratuito. Hoje o nosso grupo gratuito está 5 a 0 para você tomar noção, ok? E ontem, olha quanto que terminou ontem. Esse aqui é o nosso grupo grátis, tá? Ó, olha o grupo grátis ontem. Terminou 15 a 0, exatamente. E também, para quem gosta de mais entradas, eu também tenho um grupo VIP, mas não vou nem falar sobre isso agora, não. Entra lá no grupo gratuito para você testar primeiro. O link vai estar tá aqui na descrição, beleza? Bom, já estou logado aqui na plataforma, tá? Pra quem não sabe qual a plataforma que eu uso, eu vou deixar o link. Dela aqui abaixo, então entra lá no grupo gratuito, que no grupo gratuito também tem um link Ok? E aqui eu vou te mostrar agora na tela algumas das estratégias que eu utilizo para estar tá lucrando aqui dentro da plataforma, minha meta vai ser lucrar neste exato momento 200 reais na prática aqui com você agora, tá? Vamos lá, algumas coisas que vale se atentar aqui, olha As últimas duas entradas vieram números, uh, as duas últimas, né? números pretos e vale se atentar ao seguinte, as últimas quatro foram números ímpares, tá? Se eu tivesse visto isso aqui um pouquinho antes, ó, nós faríamos uma entrada agora somente em números pares, tá? Mas vamos ver o que, que vai dar nessa rodada aqui, pra gente já bolar uma entrada pra gente fazer aqui. Vamos ver o que, que vai acontecer ali, pra gente ver na prática. Opa, deu uma travadinha na tela ali, vamos ver se volta agora. Pronto, ó. Voltou, vamos ver o que vai cair. Caiu o número... 36, tá vendo? Olha só Se tivesse jogado números pares agora, nós seríamos lucrado, olha Tá vendo? Então isso é um ponto legal de se atentar, tá? Só que outro ponto que eu deixo para você aqui, enquanto... Vamos esperar mais uma acontecer enquanto isso. É você vir aqui, olha, neste gráfico. Deixa eu tirar o Telegram aqui da tela. Você vem aqui neste gráfico, tá? Você clica aqui, ó. Neste gráfico. Coloca aqui na opção de diagramas, que aqui ele vai te dar alguns números importantes. Olha só para você ver. 51% das rodadas está vindo, por exemplo, números ímpares, tá? Ou seja, você consegue ter um norte. Você consegue ver quais números que mais tem saído e etc. Então agora, ó. Ela quebrou uma sequência de cinco números Por esse que você estava vendo aqui agora, né? Os, números Os últimos três números que vieram foram números vermelhos Então agora nós vamos fazer uma aposta em números pretos, tá? Vamos começar com 300 reais. Se der de primeira, a gente já vai bater esse lucro com apenas uma entrada, tá? Porque uma das regras que eu gosto de levar para mim é não ficar muito tempo operando Vamos ver, se vier de primeira, a gente já bate esse lucro já aqui logo de cara é, vou, vou inclusive fazer o saque para vocês verem Vamos ver aqui, ó Tá girando ali a bolinha. Vamos ver o que, que vai dar ali agora. Se vir número preto, nós ganhamos, hein? Veio o número preto. Número 24, ó. Vai aparecer aqui na tela agora o ganho. Só para você ver já logo de cara, ó. Pronto. 300 reais. Voltou 600 reais numa única entrada. Ou seja, 300 reais de lucro. 300 reais de lucro em basicamente não sei quanto tempo de vídeo, já temos 3, 4, 5 minutos de vídeo aqui no máximo. Neste exato momento a gente fez 300 reais em apenas uma entrada, tá? Então, só para você entender qual foi o padrão que eu analisei, tá? Existe uma quebra, vamos dizer assim. Vamos supor, aquela primeira entrada que eu falei para vocês veio 4 ou 5 números ímpares seguidos, não foi aqui ó? 29, 23, 15, 29, ou seja, 4 números ímpares. É, eu ainda avisei. Então, assim, olha, se eu tivesse visto antes, eu faria uma entrada agora em números pares. porque Já estava com quatro números ímpares seguidos. Só que não deu tempo de fazer a entrada e ver o número pau, senão teria sido a nossa primeira entrada. Qual que foi a outra aqui agora? Vieram três números vermelhos seguidos. Então a quebra de padrão aqui é agora. Poxa, viu um número preto. Eu agora, neste exato momento, temos dois números pretos. Se vier mais um número preto agora. A gente pode, por exemplo, tentar fazer uma outra entrada agora, por exemplo, no vermelho, para a gente tentar buscar um outro green. Vamos ver ali o que, que vai dar agora, ó. Vamos ver se vai dar um número é, preto novamente. Se der número preto novamente, vamos fazer uma entrada em números vermelhos. E outro ponto que vale se atentar, são dois números pares, tá? Se vier, por exemplo, outro número par, dá para a gente também tentar fazer uma aposta, talvez, então, em números ímpares, entende? Então, dá para a gente ir ali meio que analisando o mercado e fazendo algumas entradas. Olha, veio o número ímpar e veio o número vermelho, ó quebrou então agora eu esperaria novamente mais algumas rodadas aqui para você tomar noção tá então de forma simples ok seguinte se você não entrou no grupo gratuito ainda entra lá soldado entra lá então aqui, okay, ó nós, nós lucramos aqui agora trezentos reais basicamente tá eu vou mostrar para vocês como é que faz o saque para você tomar noção para você sacar aqui na plataforma você bota o teu pix aqui ok vou colocar aqui vou colocar aqui ó. retirar bota aqui o pix é esse telefone aqui ok e Vou colocar aqui o valor, então, ó. vou colocar aqui 300 reais. Vou sacar agora esses 300 conto, ó. E pronto. Pra quem não sabe, nessa plataforma aqui, o saque ele cai basicamente na hora. Eu não vou conseguir te mostrar exatamente porque eu tô gravando com o meu celular que tá com acesso à minha conta bancária. Mas assim que eu terminar o vídeo, eu vou entrar na conta bancária, tirar um print, vou colocar ele em algum lugar aqui na tela para você ver. Cai basicamente na hora. Agora são meio-dia e 13 e vamos ver que horas que vai estar tá no, no print aí do depósito para você ter uma noção, tá? Então é isso, basicamente é uma estratégia que eu utilizo para estar tá lucrando no mercado aí de roleta também juntamente com vocês, beleza? Se você quiser lucrar mais, entra no nosso grupo gratuito, todos os dias tem entradas lá para vocês, soldados. Tamo junto, valeu, até mais.